Depois disso, depois que entrou aqui, vem o compromisso, né? Que é o interesse. Então é quando a pessoa quer saber mais sobre um assunto, quando ela quer assumir um compromisso, por exemplo, de marcar uma consulta com você. Aqui é uma quantidade menor de pessoas em relação àquelas que entraram em contato com o seu nome, que viram um anúncio, que, é, é, que viram, a, a, passaram em frente ao seu consultório, aqui já reduz o número, isso em qualquer negócio, é um funil e a gente tem que ter essa noção para entender qual é o resultado de uma ação de marketing esperado, né? que não, que, é, por exemplo se você for numa escola dar uma palestra ou numa empresa. Que não são todos aqueles jovens ou aqueles adultos que vão se sentir impactados com a sua mensagem e vão se interessar e já agendar uma consulta aqui. tá? E, e vão se interessar em ir no seu consultório. Então, aqui já é uma quantidade menor. Né? É, aqui ele assume um compromisso com você. Nesse momento ele faz um agendamento, por exemplo. Então, é um compromisso, ele quer saber mais, ele já deu um passo além. É sempre importante, nesse momento, quando um possível paciente, um potencial paciente, liga no seu consultório para agendar uma consulta, para fazer um agendamento com você, que a sua funcionária pergunte para ele como ele conheceu você, como ficou sabendo de você. Né? É, como você conheceu... A doutora silvia é muito importante porque identificar se foi por indicação se for por uma outra ação de marketing às vezes acontece isso já aconteceu comigo algumas vezes é, do paciente vir por indicação de colegas que eu nem nem conheço isso acontece até hoje porque os colegas já conhecem a minha marca já conhecem as, as minhas clínicas e Indicam, né? indicam ou no meu nome ou no nome da clínica mesmo. Então é muito importante entender de onde vêm esses pacientes. Porque se você estiver fazendo alguma divulgação, isso aqui é fundamental para você determinar se está tendo resultado ou não. Se os pacientes estão vendo e estão se interessando por aquilo. Então vamos supor... Eu trabalho muito com o Instagram, né? Um exemplo. É, ah, eu vi... Não, é que eu vi a doutora no Instagram. Né? Eu vi um vídeo dela sobre, enfim, sobre aparelho ortodôntico. E eu gostei, então eu quero agendar uma consulta. Então, aqui a pessoa já assumiu um compromisso. Aquele agendamento é um compromisso. E sempre lembrando, é um funil, né? Porque eu vejo muitos colegas... É, dizendo que, ah, eu já fiz anúncio em revista, não tive resultado, anúncio em jornal, na rádio, não tive resultado. É importante entender isso aqui. Né? Os pontos de contato com as pessoas são sempre maiores do que aquelas que realmente vão se interessar por você.